O conceito do festival, ele é muito peculiar, um pouco curioso, é até bastante esquisito. E, mas também quando eu pensei um pouquinho sobre isso e vi que ele é muito contemporâneo, porque ele, no fundo, ele trata da falta de limites que nós temos hoje nas artes em geral, onde nós temos no, na, nas bienais uma invasão de outras áreas, quer dizer, as artes plásticas entrando na arquitetura, a arquitetura tentando invadir as artes plásticas, a música, é um, um rápido passeio sei por exemplo tinha a gente fica perplexo diante da contaminação das artes entre si, não é? Então o, o fato daqui ser o gancho, ser o seu cinema, quer dizer, o cinema é o ponto de partida, ele acaba fisgando essas outras artes, né? Capturando, trazendo dentro para o seu universo discursivo e principalmente para o seu universo narrativo, né? Com a sua gramática, a sua sintaxe particular que está muito voltada à questão da montagem. Então é, isso é muito interessante o quanto a essa arte específica, né, talvez a mais tardia de todas elas, ela consegue trazer uma um olhar novo sobre as artes tradicionais.